Buscar uma religião é uma coisa bem diferente daquilo que Jesus disse para a gente fazer. Porque, na verdade, religião é aquilo que vem de fora para dentro. Enquanto que o que Jesus disse para a gente buscar, que é o reino de Deus, é aquilo que a gente busca de dentro para fora. Por quê? Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vocês. Enquanto que as pessoas, de uma maneira geral, elas estão buscando se adequar àquilo que outras pessoas dizem a respeito do que, que a gente deveria fazer. Eu percebo que muitas vezes as pessoas acabam procurando por uma religião porque, na verdade, elas estão querendo amenizar aquela sensação de falta de pertencimento a algum grupo, então elas querem desenvolver algum tipo de consciência coletiva, em que elas vão se sentir aceitas, elas vão também conseguir aceitar outras pessoas, elas vão, na verdade, se sentir melhores do que outras pessoas, porque há pessoas que têm comportamentos que ela não concorda, então ela quer criar uma identidade de grupo, mas não foi isso que Jesus ensinou para a gente, a mensagem de Jesus era muito simples, né? arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, arrependam mudem de mentalidade porque o reino de deus está perto e na verdade essa mensagem ela não quer dizer que a gente tem que procurar por esse reino em algum lugar físico porque jesus disse também que esse reino não está aqui nem ali na verdade ele está dentro de nós até a época dos judeus as pessoas ficavam procurando por onde estaria esse reino ou quando ele deveria chegar? Mas a resposta de Jesus é muito clara. Muda de mentalidade. Deixe de ter uma mentalidade desse mundo e se adeque a uma mentalidade celestial. Esse é o significado desse arrependimento. Porque esse reino, na verdade, não está longe de cada um de nós, ele está dentro de cada um de nós. E se você tiver interesse em saber mais a respeito do tema de identidade, então dá uma olhada nessa live que a gente gravou aqui com os irmãos. E até o próximo vídeo. Falou!